A Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou uma empresa terceirizada que atua em Cuiabá a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 50 mil. Reais. O motivo? Dezenas de trabalhadores foram prejudicados com atrasos nos pagamentos dos salários, realização de horas extras acima do permitido e a falta de intervalo durante o serviço. A gente quer saber a sua opinião sobre o funcionamento do TRT de Mato Grosso. Advogados, procuradores e você que usa a Justiça do Trabalho pode avaliar os serviços prestados. Para participar, preencha os formulários nas unidades de atendimento ao público. Mais de 8 mil pessoas receberam atendimentos na última edição do Multiação. Foram oferecidos vários serviços de graça para os moradores da região do Real Parque, em Cuiabá. No estande do TRT, as pessoas receberam material informativo e as crianças brincaram com o um Game Futuro em jogo, que é uma forma divertida de ensinar os pequenos que o lugar deles é na escola e não trabalhando.